O Núcleo de Educação à Distância da Unicentro participou do 2 Simpósio Internacional de Inovação na Educação Superior em Florianópolis, Santa Catarina. A programação reuniu cerca de 200 participantes, incluindo professores, pesquisadores, alunos e profissionais da educação. O debate foi sobre as potencialidades do ensino superior para inovar e criar experiências educacionais significativas para a sociedade. O tema central abordou o conceito de convergências, englobando ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva. Debater aí novas práticas né, de inovação no ensino superior, para que a gente esteja mais alinhado né, com o que está acontecendo aí fora, e esteja mais, mais conectado né, com o nosso aluno. Ao longo de três dias, o evento contou com oito mesas redondas, com convidados renomados, Apresentações de 53 trabalhos científicos aprovados para comunicações orais, tanto artigos científicos quanto relatos de experiências. Além de palestras, o evento contou com lançamento de livros. Os convidados foram de diversos lugares do Brasil e de outros países como Portugal, Colômbia, Estados Unidos, México e Espanha. A comitiva do NEAD apresentou dois trabalhos científicos e gravou uma série de entrevistas com pesquisadores da área de Inovação na Educação Superior. Essas entrevistas compõem a programação da etapa virtual do Simpósio Nacional sobre Metodologias Ativas. O Simpósio Internacional de Inovação na Educação Superior foi organizado a partir de uma parceria da Universidade do Estado de Santa Catarina com a Câmara de Educação à Distância da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, da qual a Universidade Estadual do Centro-Oeste faz parte por meio da coordenação do NEAD. Essa edição do Aproximação fica por aqui. Até a próxima!